Vamos continuar? Não, tá bom, tá bom. Calma. seis tá uma sombra um Vai. 5, 6, 7, 8. Tô Bom, bom dia, estranhas! Tudo bom? <risos> e aí, tá galera? Gente, hoje estamos de pé. <risos> Ó, dá pra girar? <risos> estamos de pé, quê? Porque o <coughs> vídeo de hoje é sobre peruca. Vão o ah, que… Das Drag nights. nights! Das Drag Nights <risos> e Drag Day também. Gente, hoje a gente vai brincar com essa garota aqui, Nossa, ó. Maravilhosa, galera. Olha Olha isso. quanto cabelo, gente. Meu. Esse é o sonho dos drags, meu Deus! É muito legal esse cabelo, tá? Então, nesse vídeo, eu vou me arriscar nos tutoriais de cabelo. Porque seria muito fácil se fosse essa bicha aqui, né? Essa bicha já trabalha com cabelo, já trabalha com maquiagem. Não precisa que ela faça as coisas nesse canal. Deixa eu fazer que eu tô aprendendo. Eu vi recentemente, em muitos canais, em muitas drags, esse verde neon babadeiro. Pra fazer um Drag quem sabe? Quem sabe não. É, com quem certeira. sabe é. E quem sabe, se vocês gostarem, vamos chamar a Otávia pra fazer uma peruca no próximo vídeo pra vocês. O que vocês acham? Dá um like, com é. comenta. Comenta! Já conta pra gente o que vocês querem desse canal, que vocês esperam da <risos> gente? Não esperem muito, tá? Ah, esperem sim, retima vocês. E aí é isso, gente. Vamos com a gente? Vamos começar? Vamos lá! Bom, gente, vamos lá, né? A gente vai começando cortando o excesso, né? Pra não ficar gastando tinta à toa. <risos> gente, primeiro eu tentei pintar com uma tinta do Felipe Neto, que é uma bosta. Vocês vão ver que a fronte ficou até meio manchada já antes do tingimento. Mas vai dar certo. E aí a gente já tira esse primeiro excesso aí também, né? Agora a gente vai usar corante para tecido sintético, a peruca, um container e água fervendo, né? Sempre lembrando que se o fio é sintético, o corante tem que ser para tecido sintético também, senão não pega. Aí joga uma aguinha fervendinho, vamos misturar o corante na água, Olha esse momento agora, gente. Olha essa beleza, dá um close. Olha que beleza! Ai, gente, muito gostoso isso, ver isso, não é? Aí mexe bastante, coloca o segundo corante também, igual o primeiro É importante mexer pra dissolver todos os grânulos do babadinho Mexe bastante. E agora vamos colocar o perucão Olha gente, que fofura ah, esse tingimento Então pra perceber ali, ó, que a lace tá um pouco mais verdinha É a fucking tinta do Felipe Neto Não comprem, é uma bosta E aí, gente, eu vou deixar isso aí aí de molinho por mais ou menos 40 minutos. E vou dando uma mexida, pegar tinta em tudo. E aí, depois de 40 minutos a gente volta. Olha essa cor que maravilhosa, gente. Muito boa mesmo. Eu amei esse verdinho, era bem o que eu queria. E agora, meu bem, é só dar uma, uma secadinha e pôr na cabeça. Vamos lá. <risos> cabeça aí do banho. Esse é o dia seguinte, a peruca já secou. E agora eu vou passar uma chapinha nela pra ela voltar, né? A ficar lisa. Gente, agora já é a noite, ó. Cheguei do trabalho, ó. A gorda aqui, ó. Mexendo, mexendo na minha viroca, mexendo no meu cabelo sem minha permissão. <risos> mexendo no cabelo da patroa. <risos> mexendo no cabelo da patroa, escondido, ah, a tá... escondido. <risos> Ó, oh, gente, de manhã tava mais podrinha, né. Agora a gente acabou de fazer uma chapinha nela. Olha que incrível que já tá. Nossa, tá lindo esse Ficou bem melhor, né, agora com a chapinha. E a gente vai dar o corte. Ela tá veio aqui me ajudar, a dar um cortinho. E aí, eu acho que, que quando curta. for cortar, a gente volta. Cara, olha a cor que a Eza fez a peruca. Parabéns, querida. A nova colorista de São Paulo. ótima <risos> <risos> ah, essa já, ah, já secou, já passamos chapinha. Agora só falta dar o cortezinho final. E vamos ver como fica na minha cabecinha. Vamos lá. Então, quem manja aqui de cabelo, a gente sabe que é a Otávia. Mas quem tá fazendo sou eu. Então vamos ver se ela vai recriminar meus métodos. Vamos ver, ó. Antes de teste, a gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. Mas <risos> aqui, <my key>, ó. Ai, <risos> gente. Tá. Vou colocar primeiro aqui pra segurar os cabelinhos, porque eu não quero que eles saiam do lugar, porque eu vou cortar com maquininha. Ai, ah, ai, né, você quer inovar o corte? Eu sou, sou a máquina. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Vamos só pra segurar aqui, pra <risos> sair no um lugarzinho de deles, os cabelinhos não se movimentarem, porque vai ficar bem perigosa. Ah, essa de é é semana? Essa é a... Ah, que barado. Essa é a próxima technagem. Ó! Vamos começar! Eu vou pensar aqui. Vocês não estão vendo. É que vocês não estão vendo, mas a altura da orelha tá aqui. Aí a minha altura da orelha tá aqui, eu vou querer esse tanto de comprido. Então aí eu vou jogar aqui, ó. Eu, eu vou jogar saber. aqui, ó. Eu, sabe de eu vou jogar aqui, e aí eu vou deixar nessa outra, aqui. Vai, vamos lá. Eu, eu sou canhoto. Acho que eu tenho que ficar desse lado, né? <risos> ah, não, acho que eu tenho que Não, queria quero que ficar desse lado. Não, eu quero ficar desse lado. <risos> Vai. Ai, deixa. Não, não vou baixar. Ó, eu vou vou nem ficar louca aqui, ó. ah! ah, ah. Um buraco, meu velho! Ai, quer saber? Vou meter a tesoura. Eu acho. Sendo muito enrolado. Vou <risos> tentar aqui atrás, ó. Tô aqui, tô aqui. Deixa eu fazer. Opa! Ó, e aí vou ali pro lado, ó. Vou fazer azeite. Tem problema aqui que eu vou ficar um cagadinha, porque depois é eu vou fazer o apartamento. Uh! Hum. Gente, eu sou muito da corajosa, não tem medo não. Destemida, breve, destemida, destemida. Tenho medo destemida. de enfiar, tesourar, não, meu amor. Depois cresce. Cresce. <risos> depois cresce. Tudo isso pra atingir essa porra, <risos> pra deixar desse jeito pra depois da bosta. Depois cresce. Dói. Vai, com bico, vai com bico. Com de bico, vai de bico. Vem de bico, vem de bico. Dá esse bico, Nina, dá esse bico. bico, bico. bico. bico, bico. bico. Oh. Faça da fila, bicão. Bem retinho. Bem retinho. Tá bem aracajouco. Aracajouco. não, Aracajouco. Esse tá bem aracajouco. É, é. Aracajouco. Esse tá bem aracajouco. Vamos É, um pouco mais. Tem bastante cabelo, né? Sim, pronto, né? Bastante cabelo, bastante. Pronto, movimento? Eu tinha uma calça assim, lembra? Sim, ah. Olha esse movimento. Ah, tá. Um pouquinho na frente dele. Eu vou desciar ela inteira. ficar um capacetinho. Mas não muito. Eu quero um mini capacete. Vai. Vai, desce, desce, desce. que aí agora, ó. Volta. <risos> vai, Mona, vai. vai, vai, vai. Que foi, vai que ficou? Me aqui foi, ó. Aqui ficou. me aqui? Não, eu vou. Eu vou. Eu eu vou, não. vou dar linha aqui primeiro. Tirar tudo o sucesso. vou desciar ah, é um pouco embaixo. Sim. Quer dizer, vou desciar nos meus métodos. que fiquei claro. É, fica. Deixa aí do lado, vamos tesoura. Renzon, uma tesoura. Vai comentar, Randolph, vamos tesoura. Tanto cabelo! titi tu suando, gente. Engano. que dizer aqui assim, ó. dizer aqui, ó. já tá acontecendo. Não, não, Olha, gente. que legal que o corte tá bom. Mas, é. Eu vou cortar a lace. Eu vou cortar a lace pra vocês verem. O tingimento deu uma tingidinha na lace também, mas não vai fazer muita diferença. Olha a marca do boné. Aí, ó. Vamos cortar a lace agora. Vamos pó, vamos pó Tá muito fica corindo por <risos> enquanto É calma, gente Uma hora Uma hora isso vai fazer sentido Não Ficou ah, legal pra frente, né? Tchau. Oh. Ficou, Ficou bom? Pode Para! Não tô muito bem, Para! Ah. Ficou legal a frente? Ficou legal assim? Ficou legal essa tá, porra? Ah, cabelo molhado, gente! Ai, que bem molhadinho! Vizinha! Vizinha! Vizinha. Vizinha. Vizinha. Vizinha. Moderninha. Moderninha! Ai, que legal! Dá beleza, Bate beleza! Bate cabelo. já terminou a ideia! Vamos pôr na Otávio que ela tá se Nossa. coçando! Tá se coçando com também! Vamos deixar ela pôr um pouquinho? Olha lá, Gabelli, só pra dar um tchau pra acabar o vídeo! Aqui. Ai que legal, teu cabelo. Você acha que você ia terminar na pior? <risos> eu prestei pra ela ah. só porque eu tenho pena. <risos> eu tenho pena, coitada. Tenho pena de cabelão. Amores, como todo vídeo, não se esquece se inscreve se no, no canal. <risos> Aperta o sininho duas vezes aí, uma pra se inscrever, duas pra receber a notificação. E símbolos nas redes sociais. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, as redes do canal. Tem as nossas redes pessoais também, <risos> Otávio Maciel. E Enzo Cunha. E Enzo Cunha. Se é a primeira vez aqui no canal, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos. Um monte de Cheio vídeos, de novidades. Um monte, um monte, um monte. E se vocês estão curiosos pra ver como esse pico vai funcionar de verdade, com maquiagem e tudo, assiste a próxima Drag Night. Parem, -se, se que se tá babado! Quem que vai usar? Será que sou eu? Será que ela tá? Mistérios, avião? mistérios de Drag Night. Já tá, veremos na próxima Drag Night. Gente, obrigado por assistir. Dá o like, dá o soquinho. O soquinho da esa. Dá o soquinho. Obrigado por assistir. Se vê no próximo vídeo. Um beijo, beijo, tchau.